Eu sou Silvana Zioni, arquiteta e urbanista de formação, é, mestre e doutora em Planejamento Urbano e Regional. Eu estou na Universidade Federal do ABC desde 2010 e mais recentemente, tenho trabalhado com pesquisa quase que uh, focada em planejamento territorial. Planejamento metropolitano, melhor dizendo. A, a minha uh, trajetória profissional, uh, ao contrário de muitos arquitetos e urbanistas, foi desde cedo na área do planejamento. E, para tanto, eu busquei formações complementares à graduação. Eu ressalto isso porque aqui na Universidade Federal do ABC, no curso do Bacharelado em Planejamento Territorial, de certa forma a gente busca sanar as questões que a formação tradicional em diversos campos não alcança, que é a formação mais articulada e complexa em planejamento territorial. Eu digo isso porque de fato trata-se de um campo interdisciplinar é, e não só a formação da área da engenharia ou da arquitetura, da economia, da sociologia é, é suficiente para mostrar a gama de questões com que a gente trata aqui. É, dessa forma eu estou querendo também ressaltar que a minha trajetória profissional, que é longa, pelo menos de quatro décadas, é, teve que é, ser construída e é, transformada ao longo das mudanças que a sociedade é, passou e que as cidades passaram. Então hoje o tema da metropolização ou mesmo o tema da mobilidade e transporte tem uma, uh, um foco importante na minha atividade, porque, de fato, nesses últimos anos ou décadas, uh, as formações urbanas e metropolitanas se intensificaram e uh, passam a representar um desafio importante para o nosso trabalho. Os temas principais de pesquisa e de extensão que eu venho trabalhando são os temas da metropolização e da mobilidade, é, por quê? Ora, porque o Brasil hoje está apresentando uma rede de cidades, uma organização territorial onde as metrópoles têm um papel muito importante de articulação de todo o espaço do território e essa articulação vai estar uh, tá, uh, estritamente vinculada às condições de acesso das infraestruturas e das próprias condições que a gente tem para poder se deslocar. E aí o tema da mobilidade uh, também vai ter muita importância uh, como uma política pública, por quê? É através uh, de políticas públicas que as condições de deslocamento vão ser melhores ou piores, eu ressalto esse problema que é muito sensível a todos nós. Diariamente todo mundo se desloca e todo mundo sabe do esforço, do cansaço, da energia e das consequências ambientais, sociais que tem. Então esse é um campo que no planejamento territorial eu tenho trabalhado e tenho tido a satisfação, seja em projetos de pós-graduação e mesmo em projetos envolvendo mais alunos, em projetos integrados à temática ambiental e digamos econômica e social. Então nesse sentido eu quero ressaltar que o planejamento territorial dentro de toda a sua complexidade permite uh, uma reflexão muito grande do nosso cotidiano, da nossa vida em sociedade, da nossa vida no espaço, uh, nos territórios que conquistamos todos os dias e que tem uh, perpetuação muito importante para as outras gerações.